Tá oi. <risos> oh meu Deus. Não, filha, não. Não vou mandar até meu último. Volta! Vai fugir do papai. Oh meu Deus. Ai que drama. Drama, nem parece que começava a cheio de sete reais. Sério que você roubou minha cadeira? Sério, que cretina. Ah, não, não, não, não. Aí não dá, né? É o único lugar que você não pode ficar, filha. Nossa, Lucianami. Qual que tem é a metralhadora? Dando de rato AP ao som de... espera pera. Meu time inteiro é AP. <risos> tem que fazer AD, mano. Vou ter que fazer AD. Obrigado a fazer AD aqui, né? É, aquela coisa, né? Só o Javion pode fazer MR. E tem a Mumu que faz a gente dar AD no True Damage. Mas é melhor fazer AD. A real é que eu posso começar AP... Posso começar a P e mudar pra D. Não tem problema. Posso começar a P e mudar pra D. Só porque eu acho que a gente vai limpar a Wave melhor tendo o AP. Não é ruim, mas eu teria que ter uma Luluzinha pra aumentar meu dano. Credo, que rato feio. a é cara dele. Rato horroroso. Se eu for fazer AP, eu posso fazer zonas, né? Mas a né, o nosso time vai ficar muito ruim. <risos> da hora, hein? <risos> Se fosse 2v2, a gente ia ser estompado. Mas quando não é justo. Não, o problema não é nem o meu time. Tipo, não, é, não, não sou eu o problema de fazer p porque. Porque a minha passiva dá true damage. É que eu vou ferrar meu time inteiro, né? E seria burrice da minha parte não aproveitar que ninguém lá pode fazer armadura, já que o time inteiro tá dando mágico. Seria burrice minha não aproveitar. Isso aqui não dá pra Ridículo. Não, não nada. Bom. Um rato aproveitador aqui. Bom, é que a runa é a mesma, né? Tanto a P quanto a D, então tanto faz. Mas eu vou fazer a dentro. Eu não vejo motivo em comprar ataque speed tendo chuva de lâminas. Não cedo, pelo menos. Boloso aqui, Maria. Meu Deus, compartilhar feliz. Eu estava escondido. Não me parou. E veio o Wave pra isso. A skill é importante. Mas me digam, o que, que vocês fariam de item? Mata Kraken ou Força do Vendaval? Ah, oh, meu Deus, tá Muito ridículo, Nami. Né? Cara, Nami é OP com esse boneco. O Força do Vendaval é muito incrível, né? Pra assassinar as pessoas. Força do Vendaval é bem incrível. Ficar mais do que... Eu, quem... <risos> 40 pessoas aqui. Ele é um auto-ataque Pegar a Lucian pra fazer item defensivo <risos> <risos> <risos> É a mãe que tem flash, né? Oh, não. Barão. O Drenário Diff? Que isso? De onde saiu esse Chaco? Jace vai levar tudo lá embaixo, né? Vou fazer uma coisa diferente gente, fazer um rolê diferente, pode me xingar, olha o palhaço vindo apertar R, uh, R com o negócio da Nami uh. Ah, <risos> ah ele já tem deixado ele no outro palhacinho, isso assim, é engraçado. Mas não pode isso, né, o Ryze morrer na side. Pra ficar vivo defendendo. Está mal, E eu posso jogar side também, eles não contra o Jace. Sua equipe destruiu uma torre. Até sua morte. Estou de ordem você. É que você vai Isso, quase nem penta. Puxa pro palhaço. Corre, corre. Meu Deus. Ela esqueceu do palhaço. Não é, não é possível. O cara é um. É um peixinho dourado cara, o Chaco colocou o palhacinho e ela fugiu, aí um segundo depois ela esqueceu do palhacinho e foi pra cima. Acabou meu invisível. Nossa, o Raz errou tudo, errou tudo Que tragédia Como é que mata essa múmia? Acabou meio invisível Rato ah, morrendo ao som de jazz Ah, o Baron me revela. Ah, que triste. Não devia ser assim? Achei que eu tava super escondido ali. Tinha um Baron entregando. <risos> Estimei ele. Achei que ele não ia entrar tanto lado, não. Nossa, o Fear fez ele virar pro lado. Ah, eu pareci. assim. <risos> Ahn... Meu Deus, a múmia. Vai, múmia! Eu ter só virado nele e matado desde o início, que eu não quis fazer showzinho. Mereci morrer. Não! Chato!